estamos aqui com Raffsamento, artista de cards como Caminho para Exílio, promocional e dois cards de Dragões de Tarkir, que aliás foi a coleção que você começou no caso. Exatamente. Né? Na verdade, a, a minha introdução para Wizards of the Coast foi através de um trabalho que acabou não sendo publicado. Eles me encontraram de alguma forma, eles conhecem o trabalho. E eles me pediram para fazer a uh, leituras de cartas, de cartas conhecidas. Eu fiz as leituras, elas serviam um propósito específico, mas acabou sendo algo interno que eu tenho a impressão que congelou o projeto. Pouco tempo depois eles começaram a me convencionar as cartas. Aí foi pro Dragons of Tarker que eu fiz as duas primeiras, a é Marsh Hook e a Updraft Elemental. E Antes de ilustrar Magic, você tá quais outros trabalhos que você já realizou, para quais empresas, quais... onde a gente consegue achar suas ilustrações além do Magic? Bom, o um lugar mais fácil para achar minhas ilustrações de forma geral é no meu site é www.rafsarmento.com, lá vocês vão ter vão ver um apanhado de da... meu trabalho para diversos clientes, enfim, tem clientes do Japão. Trabalho editorial aqui para o Brasil, para Inglaterra, para os Estados Unidos, eu sou colaborador Alguma frequência da revista inglesa ImagineFX, uma revista de digital, passamos tutoriais para eles E atualmente, a parte desses trabalhos freelancers, eu trabalho para uma companhia de games que está desenvolvendo trabalhos para de qualidade realidade virtual é, Cara, trabalhar com a Exerge Post é, deve ser uma coisa muito bacana, né? Porque... Jogadores em geral, às vezes eles se apaixonam por uma arte de uma carta Sim. e compram aquela carta. É, como que é pra você assim lidar com essa coisa de é, saber que tem jovens que, que acabam entrando nesse meio por conta de uma arte que você criou? Inclusive, eu poderia dizer que eu sou um. Eu sempre fui fã da, da, das artes. Não joguei méxico durante muito tempo. Atualmente eu não jogo. Até não tenho tempo, mas eu pretendo porque. Acho que faz parte de você respirar essa atmosfera toda, né? Acho que é super importante também pro o artista. Mas é uma responsabilidade muito grande, com a qual eu tento levar com é muito peso no coração. Eu tento me sentir livre uh, para preencher as expectativas que a Wizard tem em mim, a confiança que eles têm em mim para realizar o trabalho. Então, sabendo que essa arte pode ou não influenciar, eu, não, eu tento não pensar muito nisso, mas vou levar em consideração, porque se aquilo que eu faço inspira alguém, eu sei que eu já fui muito inspirado também, então eu tento dar essa, esse retorno. Entende? Com relação à parte mais do, do trabalho mesmo, a Wizard Coast deixa você mais livre para fazer as artes ou vem um briefing um pouco mais fechado ou uma coisa mais... mais aquelas? Na verdade é um pouco um tanto livre. Porque assim ó, eles têm essa, essa cartela de artistas, né? Eles podem ser artistas para determinados trabalhos, para atingir uma determinada atmosfera. Para algumas expansões eu não trabalhei. Existe eles, eles uma, uma espécie... de. Eu não vou dizer que é um rodízio, mas é, é como se, quase como se fosse Então é assim, ó. eles confiam nos artistas para que é determinadas tarefas que eles determinam Então eles não, não impõem muitas regras, ou... colocando de uma maneira mais clara, eles confiam muito no artista e sabem que eles vão fazer o, que, o, o, o trabalho que eles precisam Então os briefs são muito simples, se vocês querem um exemplo não, não, A peça foi interessante porque ele me falou, o Jeremy Jarvis foi o diretor de arte para essa carta específica ele falou o seguinte, essa carta vai ser importante, então se divirta fazendo. Mas ele não me falou que carta era. Nossa, ele, é, é, ele só falou que ia ser importante. Então ele falou, eu quero que tu faça um personagem com trajes e aventureiro, viajante, contemplando um mundo diferente, um mundo novo. Eu pensei, tá, ele tá num lugar, mas tá vindo outro lugar, um porta, como um portal. A conversa foi, foi bem é, rápida, você se sinta. Aí eu comecei a fazer o que eu sempre faço. Faço quatro esboços com quatro ideias diferentes. Envio pra ele. Aí a, a ideia ficou mais clara pra ele que tinha a ver com o Path to Exile. Antes de ele saber que era Path to Exile, foi justamente essa ilustração. A partir dali é microfinação. O processo todo leva em torno de um mês, dependendo. Bom, você já ilustrou uh, de que a gente tem notícia, né? E <risos> três cards até agora. <risos> é, são três. E. A gente pode esperar mais ilustrações suas nas próximas coleções de Magic the Gathering? Eu espero que sim, estou trabalhando para isso. Bom, esse foi o Rafa Sarmento, galera. Uhum. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Rafa, muito obrigado é um por ter é um com, é um com você. É um na descrição a gente vai colocar links para o trabalho dele, Deve e tudo mais, a gente já está sabendo. Né? A gente já vai colocar ali todos os links para você acompanhar o trabalho do Rafa Sarmento. Para mais informações do GP São Paulo 2016, fique atento ao canal A Forja e a Biblioteca de Alexandria.